Vamos estudar com um pouco mais de detalhes o vetor aceleração no movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, lembra lá do último vídeo, o vetor aceleração não tem componente ao longo do vetor velocidade, né? então o vetor aceleração é a própria componente radial, tá? não tem diferença entre, nesse caso, vetor aceleração e componente radial da aceleração e o vetor V tem módulo constante, mas a direção e o sentido dele variam. Ou seja, isso quer dizer que a cada instante de tempo, meu vetor velocidade tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo comprimento, mas a direção e o sentido dele mudam à medida que a partícula vai percorrendo a trajetória circular. Vamos lembrar da definição de aceleração instantânea. Né, que é limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. E aqui nota que eu estou falando de vetores. Tá ok? Vamos dizer que, é, que eu pego um pedaço da minha trajetória circular e a minha partícula, num certo instante, T1, está com uma velocidade V1, como é mostrada aí na tela de vocês. Num outro instante, V2, ela vai ter uma certa, uma certa velocidade como mostrado aqui, essa seta em vermelho. E agora o que a gente vai fazer é vamos calcular o vetor ΔV. Tá? O vetor Δv, eu pego, para calcular o meu vetor ΔV, eu pego o meu vetor velocidade no instante 1, que é v1, pego v2 no instante 2 e faço v2 menos v1, que é delta v. Ok? Agora eu tenho esse vetor delta V e. Entre os instantes T1 e T2 que eu estou mostrando aqui, um instante de tempo razoavelmente longo, a gente vê que se a gente calcula a aceleração média, né? Ela vai ser ela vai ser vai vai vai estar tá apontando para cá. Vamos agora diminuir, vamos agora diminuir esse delta t. Tá certo nós vamos diminuir esse delta t, nós vamos fazer delta t cada vez menor e vamos ver qual é o comportamento do vetor delta v. se eu pegar um instante de delta de, um instante um, um perdão um intervalo de tempo delta t um pouquinho menor do que esse por exemplo esse aqui que já está com esse vetor cor de vinho aqui o vetor delta v, nesse caso Vai ser dado por V2 menos V1, que é esse ΔV, e agora eu vou colocar ele do lado do vetor Δv do vetor entre aqueles instantes, aqueles instantes de tempo um pouco mais separados entre si. Nota que ele está apontando agora numa direção, numa direção numa direção um pouco diferente do vetor anterior. Vamos pegar um ΔT um pouquinho menor. Né? Por exemplo, esse vetor aqui, meio roxinho, para V ver, ver no instante 2. De novo, ΔV é dado por, isso, por, esse, por esse vetor aqui, é V2 menos V1, é esse ΔV. E agora eu vejo que esse cara aqui está tá parecendo que, à medida que o tempo passa, está chegando mais próximo de ficar perpendicular a V1. Vamos ver se isso é verdade, né? se isso realmente está acontecendo. Vamos pegar um instante de tempo um pouquinho menor. Esse vetor velocidade aqui que está em verde. Vetor velocidade que está em verde. A única coisa que mudou até agora né, foi a direção e o sentido do vetor velocidade no instante T2. ΔV é dado por isso aqui. E meu ΔV agora vai estar ainda mais próximo de estar, de estar perpendicular. Por que, que eu estou colocando delta v? Porque delta v, porque a aceleração é delta v dividido por delta t. Só que delta t é um número, então, é né, um número positivo inclusive. Então isso não vai mudar o sentido do vetor velocidade. O vetor aceleração vai apontar no mesmo sentido do vetor delta v, tá? No que eu tomo esse esse limite de delta t realmente tendendo a zero, esse vetor delta v e, portanto, o vetor aceleração vão apontar Direto para o centro do círculo só vai ter aceleração, é, só vai ter aceleração radial, não vai haver componente tangencial, que era o que a gente já tinha visto antes. Pelo fato da aceleração apontar para o centro do círculo, é, essa aceleração leva um nome, se chama aceleração centrípeta. Centrípeto é aquele que busca o centro, ou seja, é um vetor que aponta para o centro da trajetória circular. No próximo vídeo a gente vai, vai ver então quanto vale esse vetor aceleração em termos da velocidade e vamos saber o que é período de um movimento circular tá? é, que a gente vai calcular a partir da, de considerações físicas.